Autofinanciamento é mais aí uma novidade, não há novidades quanto ao percentual de, gasto, de aplicação de doação que o próprio candidato pode fazer de aporte em sua campanha. Continua sendo 10% do limite de gasto que foi estabelecido para o cargo ao qual ele concorre. Na verdade, esse limite de gasto, a gente só vai saber quando vai acontecer lá no dia 20 de julho. Antes de 20 de julho, a gente não sabe ainda quais são os gastos, que serão os limites de gastos, que serão estabelecidos para cada cargo em cada estado. Só que tem uma coisa aí que é uma novidade. Na eleição passada, a norma, por trazer isso de forma muito genérica, a lei 13.878, que é a lei que traz o percentual do autofinanciamento, ela não dizia se era 10% para o titular e mais 10% para o vice, ou se a soma dos dois é que era 10%. Agora, a 23.607 atualizada não deixa mais nenhuma margem de dúvidas quanto a isso. Ela já traz expressamente que os 10% de aporte de recursos próprios do candidato majoritário, né, do candidato... É, titular, deve ser somado ao do vice para totalizar os 10%. Ah, o meu vice não vai fazer nenhuma doação, nenhum aporte de recursos próprios. Eu não gosto de falar doação quando é recurso próprio. A tá? doação é quando ele recebe de terceiros. Quando é recurso próprio, é uma aplicação, um aporte financeiro de recursos próprios da pessoa física do candidato para a pessoa jurídica do candidato CNPJ. Titular mais vice, 10%. Se o vice não vai doar nada, o titular tem direito a 10%. Se o vice vai doar 5% do valor, o titular só vai ter direito a mais 5%. Somados os dois, não podem ultrapassar os 10%. E esses 10% englobam recursos financeiros e recursos estimáveis. Todas as sessões de bens, móveis e imóveis, que o titular e o vice fizerem para a sua candidatura, para essa chapa né, conjunta, estará englobado nesses 10%. Então, o planejamento cada vez é mais imprescindível, porque você vai olhar qual é o total do limite de gastos que o candidato tem, já vai fazer o rol de tudo o que o candidato e o vice vão utilizar nas campanhas de bens próprios cedidos, né, para a campanha deles próprios, fazer a estimativa de valor, de quanto que aquilo, ao valor de mercado vai ser estimado para colocar na contabilidade da campanha, e aí, o que não for estimável, será o, o total do limite do financeiro que vai poder ser aplicado ali. Cuidado, muito cuidado, quando vocês forem fazer é, utilização de bens que o candidato não tenha declarado no registro de candidatura porque na hora da prestação de contas ele vai ter questionamento e por incrível que pareça, que muitas pessoas acham que isso não acontece, a gente teve muitas desaprovações de contas agora, em 2020, por esse motivo, porque não havia sido declarado no CANDEC é, bens e disponibilidades financeiras e na hora da prestação de contas surgiram aportes altos, financeiros e utilização de bens do candidato que não estavam registrados em suas é, declarações para a Receita Federal e mesmo naquele período de 1º de janeiro do ano da eleição até o dia do registro da candidatura, o que foi que se modificou naquela vida financeira ali do candidato para que seja incluído isso no CANDEX. Né? Bens podem ter sido adquiridos depois que passou o dia 31 de dezembro. A declaração de bens da Receita, ela não contempla os bens e disponibilidades até o dia 31 de dezembro de 2021? Então, prestem bastante atenção nisso, porque houve bastante desaprovação e aborrecimentos aí nessa questão. Então, esse ano, titular mais vice, total 10%.